Mas o que significam as noções de serviço público e de direitos do morador em uma cidade como a do Rio de Janeiro, em que, segundo o censo de 1872, e contando apenas as freguesias urbanas, 16% dos seus habitantes eram escravos, ou seja, não possuíam nem o direito à sua própria pessoa. O que parece é que a preocupação com as normas de segurança contra incêndio voltou-se em primeiro lugar para a proteção do público em espaços como os teatros e outras casas de espetáculo, e só bem mais lentamente para o mundo privado da moradia ou mesmo do comércio ou da oficina. Um universo que permaneceria essencialmente marcado no Rio de Janeiro do século XIX, não pelos direitos e deveres do cidadão, mas pela escravidão.